Fala aí, drivers! Lucas aqui e eu tenho uma notícia muito top, top mesmo, para dar para você que está com medo aí de sair de casa, não sabe se vai voltar em segurança para a sua família, ou até mesmo você que fica preocupado do passageiro entrar dentro do seu carro e fazer maldade contigo. Olha só que bacana a notícia que eu tenho para dar para você. Mas primeiro, sente o dedo no botão de like, assista esse vídeo até o final e vem comigo! <música> Aqui na cidade de São Paulo, nós motoristas já estamos tendo esse privilégio da PM fazer fiscalização em todos os carros. E eles não vão fazer a fiscalização somente do motorista. Eles vão fazer a fiscalização do passageiro, daquele que está atrás de você. Então, meu amigo, olha só a notícia que o nosso cabo tem para dar para gente. Boa noite. O 39º Batalhão está iniciando hoje a operação Prevenção Criminal a transporte de aplicativo. O objetivo dessa operação é trazer mais segurança aos motoristas e aos usuários. Polícia Militar, nossa profissão, sua vida. E tudo isso graças ao nosso amigo Uber do Marlon, que é vereador aqui da cidade de São Paulo, eleito pela maioria dos motoristas e até mesmo cidadãos que colocaram ele lá no poder. E ele já está mostrando o que ele veio fazer. Assista um pequeno trecho do que ele postou no Instagram dele. Mais segurança para os motoristas de aplicativo. Hoje eu vim aqui no Comando Geral da Polícia Militar. Eu acabei de sair aqui na, da reunião com o comandante. O comandante Alencar me recebeu muito bem, junto com o Gasparion. E juntos a gente eu pude expor os problemas da segurança dos motoristas de aplicativo e como o motorista de aplicativo pode ser melhor protegido pela polícia, então se preparem. Ficou combinado de que é, policiais vão abordar mais os carros de aplicativo para verificar os passageiros, tá bom? Então já fica o um alerta aqui para você que é motorista de aplicativo da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que você pode sim ser é, parado uma espécie de, de comando de blitz né pela polícia militar mas porque a polícia militar estará observando os passageiros para saber se o motorista de aplicativo está ou não correndo perigo consegui esse comprometimento aqui do, do comando geral da polícia militar para que os motoristas de aplicativo tenham mais segurança perfeito pessoal como tratar bem os policiais militares, quando eles abordarem, eles estão pensando na nossa segurança. Perfeito? Grande abraço, valeu! E aí, meu amigo motorista, gostou da notícia? Agora nós temos pelo menos um pouco mais de segurança. Claro que ainda falta muita coisa, principalmente por parte dos aplicativos. Eles precisam começar a colocar mais sistema de segurança. Uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla aqui no canal. Como pode... O passageiro ter todas as informações do motorista e o motorista não ter nenhuma informação do passageiro. O motorista só consegue alguma informação do passageiro quando ele entra dentro do carro ou quando acontece qualquer merda e você tem que recorrer com um boletim de ocorrência, tem todo aquele processo de entrar na justiça, poder, o aplicativo liberar os dados e mesmo assim ainda não tem a foto do passageiro nem nada disso. Então, meu amigo, nós vamos aqui continuar cobrando os aplicativos essas informações, mas pelo menos por parte da PM, essa notícia é muito bem-vinda e eu espero que nas demais cidades também venha acontecer esse tipo de fiscalização.